Nós vamos agora ao vivo, então, com o Albert Silva, que traz as primeiras informações do setor policial pra gente. E a gente já começa falando de furtos, né, Albert? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. A gente tá em família, né, Ana? Max Silva, Albert Silva, tá todo mundo aqui em família, viu? Bom, ó... Vamos para as ocorrências aí das últimas 24 horas aqui em Lagoas porque a guarnição do Getã, do 2 Batalhão, tomou conhecimento, Ana, de informações de um veículo, um veículo este, um Fiat Siena, né, possível produto de furto, teria é, sido visualizado trafegando na Avenida Filinto Miller, na BR-158, aqui em Lagoas Aí, o que, que aconteceu? A polícia se deslocou até o local, né, especificamente na rua Mairi Coré, localizaram aí esse veículo e aí a hora que o, a polícia chegou perto desse veículo, a hora que se aproximou aí bem perto desse veículo, o que, que aconteceu? Tinha um menor de idade que estava no banco do carona. Esse menor de idade, Ana, ele pulou do carro em movimento, viu? Ele pulou do carro em movimento, ele tentou se evadir, tentou fugir, né? Só que ele sofreu aí com a queda, acabou se machucando, a polícia conseguiu aí parar aí esse, esse menor aí. Após o passageiro ter pulado, o condutor aí é, tentou fugir da polícia em alta velocidade, tentou aí, né, é, é, empreender fuga, só que a polícia acabou alcançando ele e aí abordaram né, os dois aí. Lembrando que a polícia é, sempre faz aquela checagem, né, para saber... É, da onde que é a procedência do veículo né? Se está tudo certinho ou não E aí na hora que eles fizeram aí A, a procedência né, Para saber como é que estava aí a, a situação desse carro Eles viram que esse carro Tinha sido furtado no dia 3 de maio Esse carro estava estacionado Na rua Emily Queiroz Salomão No bairro Nova Andradina Diante de tudo isso A polícia deu voz de prisão aí As duas pessoas que estavam de posse aí Desse veículo Portanto, Ana, está aí duas pessoas presas aí por furto aqui em Traslagoas, né? Esse menor aí que acabou saindo, né? Caindo do carro aí, a hora que viu aí a polícia, o carro estava em movimento, ele pulou do carro, acabou se machucando. Depois, esse homem, o condutor, acabou empreendendo fuga, a polícia acabou parando e aí na checagem viu que sim, o carro em que eles estavam era um produto de furto. Foram os dois, né? Ficaram aí à disposição. Da polícia. Ana Cristina.